Salve, salve galera! que aqui é de volta, hoje trazendo a demonstração de Car Quest, esse jogo ele foi lançado ano passado, e como vocês podem ver aqui na, nessa telinha lateral, a proposta do jogo é ser uma espécie de corrida com um puzzle, então tem que correr pelo cenário com o carro, enquanto vai resolvendo certos mistérios. O jogo ele não tá caro, tá relativamente barato, principalmente considerando os preços de jogos triple hoje. Welcome World Street to the beautiful world of Blockteria. Beautiful, yes, but unfortunately okay. as broken as my memory. Muito bem. Previsão de usar controle nesse jogo. Vamos ver como é que é a experiência do jogo com controle ok especial, acelerar, freio, ré, pausar, continuar eu consegui a de começar o jogo apertando a ré beleza então a ideia do jogo é que você vá correndo, explorando, resolvendo enigmas e vai liberando as outras coisas é, eu não faço a mínima ideia do que, que eu tenho que fazer para vocês terem mais ideia. Então. As ah. I recall, these artifacts will help fix my world and thus heal my fragmented mind. O gráfico não é algo de nível AAA, mas ainda assim, guarda o seu mérito pela funcionalidade e representação. Sem falar que ele tem sua beleza. Eu comento que Minecraft, apesar dos gráficos extremamente quadriculados, ele tem alguns dos cenários mais bonitos dos jogos hoje em dia. Só é difícil a gente conseguir encontrar as paisagens. já tá claro para mim que o elemento de exploração influencia nessa questão e eu não faço a mínima ideia de como é que eu chego ali em cima para pegar aquela bateria ali à direita vamos lá okay. well done. You have enough batteries to enter this portal. E aí são os cenários. Tem buzina. Não sei. Não sei se nesse hum. jogo assim que vai ter de especial. Vis different realms exist throughout my world. dá para voltar? Não sei se dá para voltar. Hum. Tem esse negocinho ali. De tem alguma outra coisa ali. Também me lembro um pouco o São Francisco Rush Jogo de Nintendo 64 Mas que era bem divertido de jogar Inclusive... isso é uma coisa que eu comento com algumas outras pessoas Que apesar de muitos jogos triple terem gráficos extremamente bonitos Não são nem um pouco divertidos de jogar Aí acaba sendo... né? Aquela coisa, tu paga muitas vezes mais pra ver um um filme ou algo do tipo que que que acontece Ah With every artifact you find I feel my memories returning to me For example I remember my name It is Lord Blockstar Esse cara vai ficar falando bastante, já percebi isso. E vai tendo mais sorrinha. Esse artefato de alto é necessário para o Real Nacional. Então, por favor, por esse portal. Tá, os mundos possuem algum tipo de conexão entre si. cada mapa, no caso. Hum. Ah! É um super mega quebra-cabeça. E agora eu preciso. My coletar de novo aqui. Eu realmente espero que o jogo não vá ficar me aplicando a coletar sempre as mesmas baterias para passar nos cenários. Porque isso é sintoma de falta de criatividade. We must explore explorar Who Quem sabe onde o próximo será encontrado? Agora, eu gosto desse elemento de exploração, inclusive eu gosto de cenários feitos à mão e não cenários procedurais, eu de mais por aqui. exatamente por isso, porque tem gra... geralmente tem graça exploração. Olha, vai fazendo comentários, mas esses comentários ajudam mas também não é tanto assim que eles ajudam, né? Porque. There must be a way to reach this artifact. Porque eu passo aqui por baixo reto. Será que tem como pular aqui? Não, Aqui não tem como pular. I have to get my memories back. I must know what happened here. Looks like some sort of drain. I don't think you can fit through the gaps. A tradução não ficou muito boa porque ele está dizendo fuga, mas seria uma sede de esgoto ali, não exatamente uma fuga. Olha do jeito que eu estou coletando bateria, estou surpreso por ainda não ter coletado algum outro artefato. Mas é essa parte provavelmente é pro jogo te dar uma noção de tudo o que ele tem para fazer e tem como cair na água para baixo. This pool looks like it could do with a good clean. Lucky you can float. Oi, é. E eu não estava esperando que eu fosse flutuar. I remember pixel fish used to swim in this pool. I hope we can get them to come back. Eu também fiquei surpreso que comecei a nadar. Eu... Jurava que meu carro ia afundar Inclusive... É surpreendente porque... Porque eu achei que conseguiria pegar alguma das baterias lá no... embaixo Um portal aqui precisa de 125 baterias Vamos ver aqui... Beleza... Como muitos dos jogos do tipo... As baterias vão como que guiando o jogador para onde ele precisa ir, ou para onde ele pode ir, né? Provavelmente vai ter elementos fora do caminho, e os desenvolvedores não se preocuparam muito em dar as dicas. Será? É, os desenvolvedores não se preocuparam muito em dar as dicas. Ao menos nesse começo. Como vai ser no futuro já não sei. Mais pra frente o jogo ele deve ir complexificando Tem uns brinquedinhos de.. quebra-cabeça. Sorry, é, I tend to state the obvious. Tem sérios problemas na legenda desse jogo. Mas enfim. Uou. Wow. Bom, descobri que dá pra saltar. Mas não é uma mecânica que eles quiseram. O ah, que é o último lugar. Beleza. Nossas baterias estão voltando, não? Beleza. A That looks like it could be fun! Só falar da questão de pular, o jogo já. comenta a questão. já faz algo pular aqui. Vamos lá. Para um jogo indie. É. não sei o quanto vocês estão percebendo. As sombras estão muito bem feitas. Ah mas os gráficos eu são sacos e que não sei o que sim. Mas... É, geralmente quem não se preocupa com gráfico não tem nem porque se preocupar com sombras. Por enquanto é um salto fácil, né? Eu não faço a mínima ideia de onde eu vi o segredo agora. Vamos.. Vamos aproveitar essa estação aqui. <risos> Ah, nossa isso Foi muito Foi muito Revelador Meio too much, mas tudo bem Ah, já que eu é flutuo Bluetooth... Beleza Ramping up! <risos> As coisas estão... Ramping up. Nossa, a versão em inglês é muito mais engraçada do que a versão em português. A versão em português é acelerando, e ramping up, que é a expressão em inglês, refere a... a rampa. Algo me diz que essas colunas vão todas sair, não? Talvez não todas. Barbeiragem. Não era aqui? Não era aqui, o jovem que aqui Onde é que é? Ali para baixo? Aqui Acho que era aqui não, era aqui Este mundo de mim parecia estar tímido com os cabelos eletrônicos como eu, até que algo aconteceu. eu não me lembro o que era Ok, mais ingrime do que eu imaginei que fosse. Eu estou coletando as baterias porque algo me diz que elas serão importantes em algum momento em breve. Então, quem tem boa memória, consegue aproveitar melhor esse jogo, porque consegue memorizar as posições dos elementos. Mas não pareceu nem um pouco útil para eu avançar. Ah, vão ativar uma nova mecânica. Beleza. OK. Ah, só perco algumas baterias e volto para a entrada. Oops, sometimes it's not easy staying on solid ground. Unfortunately, you can lose up to 25 batteries to warp back. cinco baterias. Não é exatamente vinte e cinco, é até vinte e cinco baterias Perdi eu acho que cinco Vamos ver o quão difícil é esse daqui Uou! Aí tem que manobrar o carro direitinho Beleza, lá eu consigo. Eu errei. Ah. That ramp won't stay up for long. Oh. Ok, por enquanto o jogo foi. Generoso no tempo. Uh, vamos ver onde Por enquanto o jogo foi generoso no tempo, mas poderia não ter sido. Outro detalhe relevante do jogo é que ele tem inércia do carrinho. Então, para fazer curva é importante cuidar isso. Não derrapa muito por hora Ou eu não sei fazer de derrapar Concordo Eu ia acelerar mais, aí eu lembrei que era uma rampa para baixo e que eu tinha esse momento aqui Aí eu só pensei Não vou acelerar ainda tanto Uma maneira Cento e vinte e cinco. Acho que aqui eu vou conseguir tudo que eu preciso. Calma então aqui, ali vai, vai. Vai faltar pouquíssima coisa. Vamos aqui. Ok. Não morri. No caso não é morrer, né? Não, não caí. Só fiz o que precisava fazer ali por hora. Vamos lá. Isso. Ok. Cuidado. Se você cair, você terá que começar esse rio de novo. Minus algumas baterias. Aqui é para explicar, provavelmente, a parte de morrer. Quem jogou... F0? Tem algumas pistas que o, o maior desafio era se manter na pista, ao invés de vencer a corrida. Eu lembro que uma partida que eu joguei de F0, sem piada... Seu personagem pode perder qualquer artefato que ele estiver carregando. Jogadores. No caso de NPCs, né, que caíram. Imagina. De 30, 13 cai. Fica em 17, 8 pensa, nossa. Tu então, se sai. Um... That gap is too large to cross. Maybe we've missed something. Pois é. Não. Pelo menos tem aqui nos cantos, né? E agora eu tô indo bombar baixo. abaixo. aí. Vamos aqui. Ah, não. Não vira a câmera. Sem virar o carrinho. Gente, onde é que tá o negócio? Tá ali em cima? Não, aqui em cima é onde eu não consegui passar. Peraí. Hum. Eu gosto quando os jogos começam a ficar um pouco mais difíceis. Vamos ver se ele fica absurdamente difícil. Ou se ele ainda tá no nível justo. Ah nossa É por isso que eu sempre volto pra trás quando eu começo um cenário né Quem já era pro outro lado Ah quase que uma armadilha né? Pra não dizer que é uma armadilha Cara, a única coisa que faltava é eu ter tempo para chegar do outro lado E aqui está o artefato Que provavelmente vai parar lá no museu Então... Motivo para ser calmo Você quase caiu tentando acelerar Tentando mostrar que era bonzão Inclusive, para quem dirige É um dos, um dos motivos pelo ah, Um dos motivos pelos quais De todas Caraca Então é, Um dos motivos pelo qual ah, eu perdi o artefato... Ok. Perdi o artefato. Algo me diz que ele não vai estar tá ali no meio. Mas enfim. Então, quer dizer que tinha que fazer de primeiro para levar o artefato, ou... é só aleatório mesmo? Mas enfim, é por isso que existem tantas normas de trânsito, como distância, esse tipo de coisa, porque... Pequenos erros podem levar a grandes desastres. Se bem que desastre geralmente é algo grande, então seria desnecessário dizer grande. Desastre. Enfim. Agora essa peça é importante está no outro mundo. Well done. Drive on through this portal, or you will lose this artifact. Ah, esse é o artefato. E aí está. Não sei se é o mesmo não sei, ou se seria um segundo. Beleza. Okay, Far. Oh, I'm starting to remember something important. All the life forms of my world, being electronic, were wiped out by an electromagnetic pulse. Our backup memories were stored within the artifacts, which acted like shields from the EMP. <laughs> As each artifact is found, more memories are recalled, and more life is returned to blockteria. Ok. Algo me diz que o jogo não é longo. Se você souber o que fazer... Ah, mas se você não souber o que fazer... Aí você vai começando a ter... Wow. Aí você vai começando a ter mais. mais tempo de jogo. Não era isso que eu queria fazer, mas tudo bem. Gente, não são os controles que são ruins pra eu estar cometendo esses erros. É. é ruindade mesmo, assim. falta de experiência com esse tipo de jogo e aí os músculos não estão agindo de acordo como deveriam agir. Okay, look, Blockerfly is back. Life is slowly being restored to my world. I remember now. This spinning block landmark represents life and knowledge. Each closer to fixing my world. Cada vez. cada curva, né? Ok Você deve estar recebendo. Hum. Não, não fui muito com a cara dessa tradução também. É que essa tradução tá muito distuante do que o carinha fala. Esse talvez seja o um problema. Se ela não estivesse. Tá... Acho que vem pro lugar errado. Acho não, tenho certeza. Pra cima mesmo, uh -huh. uh. Oh. eu tava com um certo reciclo. Super, you acess to secret vote full of precious bateries. Oh. Beleza, algo me diz que eu preciso ir lá pegar aquelas baterias para abrir o próximo mapa, ou se eu não preciso, pelo menos é bom. Ah, aqui aqui, sim. Wow. Hum, tem mais uma peça aqui. I feel like we're on some sort of wild block goose chase. Locus. Locus seria alguma referência quanto ao selvagem? Ah, é? Uma caçada um ganso selvagem? Alguma coisa assim? Não sei. Essa tradução tá me incomodando tanto que eu tô quase te tirando da legenda. Pra onde é que é? Aqui? É pra cá, em vou lugar pra cá. Mas mais que isso, não me recordo. Vamos ver aqui. Ou é pro outro lado e eu tô. pro outro lado, eu acho. Fazendo. Vamos ver aqui. É pra lá mesmo. The ah. bridge Let's cross the other side bom ao que tu me indica aqui já estou terminando a demo será que eu consigo fazer isso do jeito que eu quero fazer acho que sim Aqui, aqui aqui foi foi foi isso Viu só? habilidades de motorista sendo recompensadas devidamente. Mas aqui, como vocês podem ver, tá bloqueado. Hey, ok, bom. Aqui, como vocês podem ver, termina. Joguinho é divertido. Tá baratinho. Quem gosta de desafio e treinar sua memória é o tipo de jogo que vale a pena. Porque... Ele vai estimular vocês muito nesse sentido Tem que ficar memorizando as posições Ou ficar sempre recorrendo a esses é, Trequinhos pra gente se lembrar Então esse é o tipo de jogo para quem gosta de ficar pensando um desafio E eu não recomendo Vocês começarem a jogar esse jogo Pararem para voltar depois mais tarde Porque provavelmente vocês vão esquecer <risos> E aí quanto mais vocês, quanto mais rápido vocês fizerem para resolver os enigmas, o desafio, assim, para testar a inteligência de vocês mesmo, melhor, porque parar de jogar por muito tempo para voltar depois, vocês vão se esquecer. É o tipo de jogo que muito possivelmente vocês acabam nem terminando daí se vocês não fizerem assim. Fica a sugestão para quem se interessar por esse tipo de jogo. Eu vou ficando por aqui, lembre-se de curtir, se inscrever, compartilhar com quem se interessar, e até a próxima. Falou!